Bom, nosso pré-vestibular já está quase acabando e você já sabe o que querem é fazer? Ainda não? Bom, então fiquem atentos porque a vida corre e vocês têm que escolher a melhor, hein? Na moral, eu vou fazer uma faculdade federal fora daqui. Lá eu vou ter uma oportunidade melhor, um ensino de qualidade hora que eu saio praticamente empregado, né? Cara, federal, cara, na moral, federal tipo a velha de andador, velho. Como assim velha de andador, cara? É sério, ó, não anda direito, faz greve, cai por qualquer coisinha, e porra, tá de quatro pro governo, sabe? Tipo aquelas mais velhinha, tipo, ai, ah, minha pensão ai, minha escala, ai, Entendi, mas é isso, vai fazer o okay, que então, porra? Vou fazer o público, por Federal, que seja, não pago moradia, não pago nada, tudo por aqui, faz mamãe, mamãe, mamãe, Então você vai trocar uma velha de andador pra uma velha caduca. Cara, tem outro jeito, cara. Há sempre outro jeito. Quem tocou essa quem música, pelo amor de Deus. Não vou nada, não. Você vai, eu senti um negócio no meu corpo, assim, mesmo. Quem tocou essa música, pelo amor de Deus. Dá ah, licença, Oi. eu tô um pouco perdido uhum. aqui. Ah, a senhora sabe, a senhora é professora? Não, não, eu sou aluna. Que legal, meus parabéns, depois de tanto tempo voltar para a faculdade. Não, não tô voltando, eu estudo engenharia aqui, eu tô no quarto período. Eu tô no quarto período. Não, mas eu tô no quarto período há 38 anos. Sabe como é a faculdade pública, né, meu querido? Tem uma greve atrás de greve, depois quebrei minha bacia, aí fiquei um tempo em casa. Aí depois teve a grande greve de 87, né? Sabe como é? durou mais um ano a greve. A é melhor, a é melhor, a é melhor. É melhor. Escolha a é melhor. Vocês têm que escolher a melhor. A é melhor. Escolha a é melhor. Vocês têm que escolher a melhor. Não, não. E aí, galera, beleza? Beleza. Na moral, sonhei uma parada ontem. Eu tô muito bolado com esse negócio da faculdade, bicho. Ih, cara, calma, fique tranquilo. A escolha da faculdade tem que ser com responsabilidade. Vai com calma, que uma hora você acerta. Ah, Pera aí. Você aqui foi o único que não disse pra que faculdade você vai. É verdade. Pra, pra qual faculdade, faculdade você vai? vai? Ah, é. Então galera, vocês gostaram da da Mega Fortes? Viram? Não, eu não, não conseguia, né? consegui eu não achar. Eu, rápido ela. Eu vi que você estava voando. Eu pensando, e gostar Deus. de mim sem barba. Sem barba, sem, foi estudo, barba sem barba. Faz tempo, faz tempo, faz tempo foi em maio. É. Ah, é a gente está postando gostoso. agora para vocês sabe que agora é a hora da escolha. É agora. Assim, final de ano, vamos dizer, começando. E A gente já está se preparando aí para vestibular. Você está no para vestibular, ah, é. né, no cursinho e tudo mais. Fica de olho. O que não está, mas vai prestar fica o de... estudo É, fica de olho no nosso canal. Toda quinta-feira, websérie Vida de Estudante no canal do Chico. Ah. É isso aí.